O neto regaçou Jesus né, pelo amor de Deus. Ó, Putsa você vida. pega, você pega pessoas que você viu. <risos> Ó, não peço... vejo ele né? É. é, você acha que deixa para lá, não quero entrar nesses detalhes, né, você não, vocês não são muito amigos, eu acho. Mas não quero entrar Mas aqui não interessa. É coisa é. interna. É, não quero, nossa proposta aqui não é essa. Não quero corte dizendo coisas. Não, uma, desculpa, mas eu vou preservar. Não, mas eu não quero falar mesmo. Eu Ótimo, sei, eu sei, vou bom. bom. Até minha mulher já falou, palha, eu é, nem falo Eu deles. vou preservar, eu vou <risos> Melhor. preservar, eu prefiro preservar, a gente prefere preservar lógico, lógico. duas pessoas que a gente gosta. Eu gosto de você e gosto dele também, o bola também. Também, então, também. O problema é de vocês.